Oh, crianças, hoje tenho uma notícia muito má para vos dar. Bom, vocês têm que ser muito fortes. Isto foi um ano muito difícil. Vai ser um Natal também diferente. Bom, mas eu inventei uma coisa, ou oh, nós inventámos uma coisa, que eu vou já explicar o que é. que é. Eu vou pedir aqui assim ajuda a estes meus doentes, cientistas, mágicos, que nos expliquem. Gargalhó, faz favor, Sim, explica favor. o que é que nós inventámos. Ah, oh, o que nós inventámos foi uma invenção muito bem inventada, porque nós trabalhamos, fizemos e conseguimos que foi um, um êxito. Ah, pois, mas é assim, explica lá o que é que foi. Vá, pronto, foi uma coisa que nos deu muito trabalho de uma trabalância trabalhosa, da trabalhice trabalhada. Já chega, já chega, já estou a ver que não és capaz. Oh, oh pimpinão, explica lá tu o que é que nós andámos aqui a fazer. Ah, oh, Natal, é muito simples, é uma coisa mágica. Mágica! Formidavelmente mágica! É Sim. hiper mágica! Está a Já estou a ver que tem que ser eu a explicar. Hã? Queres explicar tu? Ficas envergonhado, não é? Então é, explica. É... é assim. Nós inventamos para aqueles meninos que andam tem têm a mania de deixar tudo desarrumadinho. Brinquedos para um lado, brinquedos para outro. Inventámos uma coisa mágica que faz desaparecer as prendas e ficarem de quarentena. Querem ver? Olha! Ah. Olha, olha, olha! Plim! Ah, ah, ah, pois é. Isto funciona com tudo. Ah, pois é. Até funciona com os doentes mágicos que... não aqui a chatear. E esta, hein? Feliz Natal!